Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Crente Gamer na área e o filhinho do Crente Gamer que tá aqui perto Se eu vi algum gritinho, alguma gemida, algum... É ele, tá? A gente tá aqui. Rapaziada, muito boa tarde, bom dia, boa noite pra vocês. É, tô de volta aqui, vamos se Deus quiser deixar o canal ativo. As lives estão rolando aí quase todos os dias, a partir das 7 horas da noite, agora, tá certo? É, vou trazer pra vocês aqui rapidinho uma classe bem bacana da FARA pro multiplayer, né? Tava jogando multiplayer. Esse final de semana e ficou muito chique, a FARA tá matadora hein? e a classezinha aqui, que eu fiz aqui, vou mostrar pra vocês. Já deixa aquele like esperto, bora se inscrever no canal, tá bom? Ativa as notificações, as lives estão rolando aí praticamente todos os dias a partir das 7 horas da noite. Vamos lá, classezinha marota, matadora da FARA 83, ó lente a lente cara eu estou usando essa lente aqui a Hawks Moore e sei lá como é que pronuncia esse treco aí de 1.3 é 1.3 de zoom já tá ótimo pro, pro multiplayer e eu vou explicar o porquê depois que eu estou usando essa, essa, essa lente. A boca eu tô usando o eliminador, não tô usando o supressor, porque aqui, é, aqui tá ótimo, né? Não precisa de, de, de supressor. Eu uso o eliminador... Eu também uso às vezes o quebra-luz, mas para essa classe que eu tô usando o eliminador KGB por conta do controle de recuo vertical. Já praticamente não tem recuo nela, mas é, é sempre bom para quem é noob como eu, vai ajudar bastante. Cano é esse Spetnas. Como é que é? Spetnus, esse... isso aí. Esse último aqui, tá bom? E não tô usando. É... Às vezes eu usava o, o... a mira ali para Pra dar. É, precisão de tiro livre, mas... Nessa classe não tô usando. Carregador tô usando o último, o último que libera, tá? São 60 é, balas, se não me engano. E o que deu muita diferença, muita diferença é essa alça aqui, ó. Por causa dessa resistência de recuo Cara, Os, vocês sabem que eu não sou aquele Exímio pro player Muito top, mas meu Faz muita diferença Fez muita diferença na minha gameplay essa alça E na... Por que, que eu falei Daquela mente, daquela lente ali cara Porque você é, Desbloqueia essa retícula aqui, meu, ajudou muito Pra mim, no meu caso né essa retícula aqui me ajudou muito a, a fixar a, a mira ali da, da, da altura do peito pra cima pescoço, cabeça com essa, com essa lente aqui, com essa retícula, me ajudou bastante, tá? Agora vai rolar uma gameplay pra vocês aí, eu jogando com essa classe matadora aqui no, em Amantal Amantal, é isso mesmo que fala e... mas o cabeção aqui do, do, do crente gamer, achou que o microfone tava ligado, então o microfone não está Estava ligado durante a gameplay, mas vai dar para vocês entender. E adivinhem só no final, quem vai ser o jogador da partida? Ah, tenho certeza que vocês já sabem quem que é. Então é isso, rapaziada. Fiquei com a gameplay. Até a próxima, Deus abençoe vocês. Fui, não esquece de se inscrever aí, hein, queridão. O destino do mundo livre está nas suas mãos. Granada de concussão lançado. A gente está na liderança. Perdendo a vantagem. Um A gente pegou a liderança. A gente está na liderança. A gente está perdendo essa luta. Avião espião hostil estabelecido acima. A gente se distanciou. A gente está perdendo a vantagem. A partir de ajuda na espera. A gente está pegando o controle. Um espião hostil estabelecido acima. Foi pro saco. A gente pegou a liderança. Avião espia um inimigo chegando. Granada de GX-R, inimigo detectado. Lançando concursão. Pacote de ajuda hostil a caminho. Vários aviões e espiões inimigos acima. Já era. Avião espião disponível para ação. Vários aviões espiões detectados. Avião espião no ar. Iniciando a missão. Um espião com um pouco combustível. Vamos sair daqui. Não foi assim que a gente praticou. chega. Todos os operadores pro ponto de extração. A vaca foi pro...